Oi, eu sou Sheila Ferreira de Mani, uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer essa tiara aqui, ó. ok? A nossa tiara pet, né? Nós vamos estar tá fazendo ela Hoje aqui é uma pecinha simples, não tem nem molde, tá? Porque é no olho mesmo, né? Vou estar tá mostrando pra vocês Pra vocês fazerem essa tiara, você precisa ter essa medida aqui, tá? Até aqui com tanto que dê para amarrar, tá? Uma uma fita daqui até aqui, essa medida aqui e essa medida aqui do meio entre uma fita e outra, tá? Com essas três medidas a gente consegue fazer essa tiara aqui, ok? Essa clindinha que, que fica, olha só esse vestido a gente fez no vídeo passado, esse chapéu também, essa jardineira a gente fez ano passado, né, nessa mesma época, na época da Oktoberfest, na época das festas ah, de outubro, né, na, das festas típicas aqui no sul, então a gente já vai terminar com as nossas peças típicas, com a nossa tiara aqui. Que o chapéu a gente já ensinou o vídeo passado, a jardineira ano passado e o vestido já fizemos uns vídeos passado, um vídeo antes do chapéu a gente fez o vestido. Então, vamos terminar com a nossa tiara, ok? Aí, vamos lá fazer então a nossa peça, então vem comigo, bora lá, mês de outubro merece, né gente? Vamos lá então fazer a nossa peça, mas antes roda a vinheta. vamos fazer a nossa tiara da otober fest vai precisar dessas fitas da otober tá então a gente vai usar a fita da otober tá essa é para tiara para você tirar a medida do seu cachorro é só você tirar a medida como eu mostrei ali a gente vai precisar dessas florzinhas aqui também tá bem colorida porque é para o tá se você quiser usar outras maiores pode usar eu vou tá usando essas aqui vamos fazer então é bem rapidinho a tá, gente Primeira coisa, vamos achar aqui o meio da nossa fita, da nossa fita maior, né? Marcar bem aqui. Aqui é o nosso meio. Agora, vamos achar o um meio aqui da outra nossa fita aqui. Aqui é o nosso meio. Vamos primeiro pregar essa aqui, aqui no meio... Passar uma costura aqui. Pregamos. Aqui no meio dessa aqui, nós vamos pregar essa aqui agora. Pregamos. Agora, aqui, a gente vai pregar aqui, ó. Tá vendo? Achamos o meio desce, o meio desce. Pregamos a que vai no meio, né? Agora, essa aqui, a gente vai vir aqui e pregar aqui, ó, tá? Mesma coisa aqui. Então, tá aqui. Ó, já tá feito. Lembrando que essa parte aqui, ó, essa parte menor aqui é a parte que vai as florzinhas, tá? Agora, a gente vai colar as florzinhas aqui, ó Decalando as cores, tá? Ó Vai colar as florzinhas aqui Estas florzinhas vocês compram na loja que vem de fita, tá? Ou vocês mesmo podem fazer, tá bom, gente? No canal da Ana, Artes com Amor tem Ela ensina como fazer Vão lá e dão uma conferida, Ok então, tá pronta a nossa tiara. Olha, viu como é fácil de fazer. Aí, se você quiser colocar mais florzinha aqui, mais aqui, fica lindo também. Isso aqui é atrás é a da cabeça, medida de trás da cabeça, com a sobra pra amarrar. Aqui é a da frente, e aqui, entre uma e outra. E depois é só colar as florzinhas. Florzinha também você pode fazer maior, colocar aqui, né? Pode fazer. Conforme um laço, conforme vocês quiserem. Isso aqui é para acompanhar o nosso vestido da Oktoberfest. Então, tá aqui a nossa tiara pet, a nossa tiara da Oktoberfest. Então, tá aqui pronta, né? Olha só. Olha só como que é. Bem simples, bem fácil de fazer, ok? Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, se você gostou, deixa o teu joinha aí e compartilha os nossos vídeos, tá? Beijinhos pra vocês que torcem por mim, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês é também o meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças, muitas roupas pet. Beijos, tchau, tchau, fiquem com Deus, tchau!